Pode se mexer ouvir. Vocês viram né? Espírito, espírito. Madame for Lane. Bom dia, estranhas! <risos> e aí, galera, como vocês estão? No vídeo de hoje, vamos fazer review de bebidinhas muito estranhas que a gente comprou na liberdade! Cara, foi muito legal, por sinal, né? Isso, tem um vlog aqui, vamos deixar no card é, aqui exatamente. ó. Tem um izinho. Foi muito legal. É, isso é o card, aí você clica nessa letrinha… E aí, estão os outros vídeos que a gente recomenda. Dá uma olhada lá, que tem o um vídeo do vlog na Liberdade, comprando essas coisinhas. Foi muito legal, a gente riu pra caramba, né, cara? A gente riu pra caramba. O cara, povo... foi muito da hora. O povo achou que a gente era idiota, <risos> fim, tomei alguns dances, né. Uau, foi, foi, genial. foi genial Foi genial. Foi incrível. O nosso critério pra escolher… As... <risos> <risos> essa tinha uh, é demais mais estranho, né? O que a gente não conseguia ler. <risos> Valeu, era aquilo eu entendi. E agora a gente vai descobrir junto com vocês. Como serão os gostos? Vamos nessa? Tem umas bem incríveis, eu tô curioso um pouco. E vocês também? Vai. Que bonitinho, né? Cara, ninguém pode negar, as embalagens são tipo assim, uma mais fofa que a outra. Cara. Os escritos, assim… Tipo, é um, é um produto que dá vontade… De Pegar e botar na boca, assim. Então. E é por isso que é legal, porque quando põe na boca… <risos> Qual que a é gente vai começar? Ai, eu, sei lá, tu não quis falar. É legal, isso começar. Vamos começar pela caretinha, que é a fã. A basiquinha tá? fã. Ai, essa aqui vem com escritinho ó. Frutas vermelhas. Essa é Belly. Frutas vermelhas, são todas eu elas. Amo. Essa aqui não parece ser das frutas. É, essa é inofensiva. Tá Ai! Da... Ó, oh, começou. Começou, a burbura inteirinha. série oh, com uma Fanta Azul? Gente, que mara! Atenção. Opa! Berro! Grito! Eu adoro a Fanta Normal, vamos ver essa. cheiro não é tão ruim, tem cheiro de chiclete. chiclete... Cheiro de gelatina. É, cheiro Você de gelatina. Desculpa querida. Quem fala pra ela? Fala você. Sabe xarope de, de tosse que tem amargo no fundo? Não, real é ruim demais. Desculpa. Não tem condição de tomar. galera, olha onde ela vai. Olha pra onde essa aqui vai. Corta em verde. Vamos saca. testar esse logo, parece que cobre. Não, esse <risos> cobre, esse tipo, né. Tem um desenho de um pesseguinho. O editor vai colocar a foto aqui do lado pra gente. Ele tem um pesseguinho, então supostamente é um refrigerante de pêssego. Okay. É, né, tudo bem. É muito bonitinho a estampinha, <risos> gente. É uma graça. Tô isso é uma um... graça, repare. Será que repare. ser outra ilusão? <risos> <risos> Bebida doçada, gaseificada, de fruta. Tem gente que toma. Tá boa cara, a mexa! Ué. Surpresa, é. pode ser triste. Tá, é uma fruta que eu adoro. Eu dizer, também vamos gosto, ver. vamos ver. Eu acho que é quando rem... mete o gás, tipo assim, a fantasy pecou assim. Um gosto que parece um remédio puro. Nossa, vamos abrir. <risos> É Cheiro bom da fruta, é, não é tão ruim, não. meio que da fruta. Vamos, assim. ver. Vamos ver a, a cor. cor. Vamos ver a cor. Ah. Um rosinha moderninho, um meio guaraná, muito fofo. Corzinha de champanhe. Corzinha de champanhe. Sim, sim. Champanhe. <risos> <risos> ah, eu gostei. Não é ruim, tá? Ficou, ó, gelo e uísque. É, ver. Oh, Quero! Esse, Esse é valeu. Genial. Mas ó, o estômago já tá lá… Eu não tô conseguindo muito. Bom, o estômago tá dando… Porque a gente acabou de almoçar e veio Também. fazer teste de refrigerante. Gente, é bom. Dá um join, dá um joinha, tá. editor. Ó. Foi bem avaliado pelas Azur. Essa aqui eu acho que é de pêssego. Acho não. É um mostra desenho lá, de um pêssego. É pêsseguinho. Ai, se é pêssego. Maçã! Maçã ou pera também? Pode ser uma pera estranha. Uma é ah, pera em pedaços. Ah, então é pera. Isso. pera é uma delícia, né, cara? Vamos ver se não foi pera com rolê, né? Eu não sou muito fã de pera, pra falar a minha verdade. Hum. <risos> Gostoso! Ah, <risos> bem, ah! Olha, ele não é. Ele é bem clarinho, mas. É porque tem pedaços. Nessa surtinha em conserva. Você quando você abre a lata do pêssego e aí tem aquele caldo. É, é como se fosse de pera. Se aquela, aquilo lá fosse um negócio Pegar de aquele de pera. Caldo, aqui, caldo e botar aqui o Caldo da pera conserva. E aquilo ali é um açúcar puro, uma química porra. Deus te perdoe. Ai. Pra conservar uma fruta, né? Um... <risos> <risos> <risos> Kimitsu, Kimitsu, que tipo de suquinho que isso quer? alguém vir na tua casa, tu não tá afim de receber, tu fala assim, te dar um suco. Vou dar um suco, não, espera aí. <risos> <risos> não, assim, não. Não, não vai tomar mais. Não vai dar pra tomar, tá? <risos> Ó, não matou, não quis morrer, mas.. <risos> Esse é que eu mais queria provar, na real. essa que eu escolhi foi ele, porque era de chia. E eu não uhum. gosto de chia, mas pra quem tá fazendo regime, essas coisas... eu gosto de chia. É ótimo, porque ele dá, ele dá uma sensação de saciedade, de preenchimento, assim. E não é só isso, a chia também, ela tem uma questão de... Propriedade é nutricionária. Claro, é. e trato digestivo, é incrível. E o, o sabor é o white grape que é uva branca. Ah, né? Até agora não teve nenhum incrível. Ah, eu... e, e é gelatinoso demais. Já acho que é confissão, já. Ó. O cheiro não é dos melhores. Eu achei que por ser de uva ia ter um cheirinho melhor. Eu gostei do cheiro, porque eu simpatizo muito com essas frutas. Mas pode ser que seja coisa minha. É um cheiro meio estranho. É chiclete babalu de uva. sim. sim. Doce, doce, doce, doce, tá doce. Geladíssimo pra ficar bom. Mas eu acho que geladíssimo e com drink, isso aqui ficaria é bom. Então eu gostei disso aqui, cara. Eu curti assim, bem. Eu passo. Então isso fica meio a meio, né? Eu curti. Eu não. <risos> fica meio assim. <risos> <risos> Aí você <mussarela> meio calorada. <risos> <Não. risos> Getoletezinho, né? Pega. É, parece parece coisa de criança, eu achei. Eu é. ó, ó, tem uma etiqueta da Pepsi. É da Pepsi, produto Pepsi. Ah, e... é... mas é pêssego mesmo. Só que tem uma tradução escrito Pera aqui, ó. Ah, pois é. Mas não é, não Escolha é. Escolhe uma das duas e vai. É, não, é, não é, não é. Eu eu a gente tá de açúcar assim, o eu resto gente... do ano, né? É pêssego. Ai, que gostoso! Que demais! Ai, que delícia! O é um cheiro de pêsseguinho. É, não tem, não tem lugar, acho eu que... Eu adoro pêssego, então já ficou é fácil pra mim. É um cheiro de pêsseguinho. Esse parece que vai ser fácil, suquinho. Eu vou. Eu entro nessa. <risos> Ó. Ai, meu Deus, sério? Não! <risos> é que é meu! Fica à vontade, <risos> que é o meu. Eu não odiei, é um suco de pêssego aguado. Bem aguado, ele é mais aguado. Então, Ó, ali. pra mim… Eu vou ficar assim, beleza? Eu vou ficar assim, ah, então. eu vou ficar assim… Então. Veio meio calabresa de novo. Qual ah. é que é o nome? Esse é Milk's? Milk's. Milky. Isso deve ser. Fantastic Feel Milks. Leite? É, deixa eu ver. O New milk Feeling milk. of Soda Beverage. É soda com leite. Quer ah, dizer, parece. Ele não fala o sabor que é. fala que é milks, bebida composta de gaseificada. Deve ser soda com leite mesmo. Ah, <tos> tipo iogurte, pode ser. Eu não tô isso Nunca, assim, de forma nenhuma, há ah. anos. É refrigerante? tem, tem gás. Ah... A cor parece meio neon. Eu prefiro cor. Vaca tolada, é, uma coisa é, assim. É, tem esse cheiro de vaca tolada. Esse muro de vaca tolada. Ah, eu adorava vaca tolada. Era porque... Eu amava em casa, só... Tô... Sim! Uh. É meio, meio gosto de vaca tolada, Bi. Pra eu achei que tem bem gosto de soda com sorvete. Você pega a soda e colocar sorvete de creme, vai dar esse gosto. Tinha uma bola de coca tinha esse gosto, que bate Coca-Cola. Eu é, achei assim... Isso. Eu achei tipo uma bala derretida, mano. O Cope peso é deredito, foi incrível. Veredito. Cara, eu esse aqui não tô com nada mais. Eu, também, eu vou passar, viu ver É coreano. Ele é ah. daquela marca de pirulito, chupa-chu. Tem o um rolê de chup-chups. Mas esse é de laranja. Supostamente é uma Fanta de laranja. Suco tá tá? Vamos rezar pra ser uma Fantinha? Fantinha mesmo. Fantinha. Ainda tem menos. Gás, cor, cor química cor. que a Fanta. É. cor até de ser melhor que a Fanta. Suco de saquinho. É, parece aquele. É uma tangue guai... ou maquariz. É, então, faz tangue. Tanguinho, tanguinho, tanguinho. Mas esse é gaseificado? Acho... É, porque virbulhou no começo. Desenificado, é refrigerante. É Vai. Ah! Ligou um sorrisal. Eno? Sorriso. Eno. Eno laranja. <risos> He's in <that. risos> Risca inverte. É fofa a embalagem. Bom, é mas... fofa, é cheia de florzinha, de sakura. Cherry Blossom, a cereja, a cerejeira, flor de cerejeira. <risos> Na verdade, a sakura é um símbolo japonês, <risos> né? A gente sabe disso. Primavera, Japão, tudo é rosa, é tudo é sakura. É uma a primavera. Vamos okay. ver. É branco. Mas tem branco também a flor. A tem branco, é, tem sakura Não É essa É que lá no Japão, tudo que é de sakura é bem rosinha, eles pegam rosinhas. Assim. Mas, olha, outra cor tinha... Bom. Ah! Nossa, gente, tem gosto de... Perfume. De... Não, de coisa de paixão. Tem gente de maquiagem, gente. Não, isso não dá ainda pra Não. Nossa, eu tô impressionado, eu não quero beber. Né? E também não quer beber, engraçado, né? Engraçadíssimo. Vamos ou não, não? Tem não que, tem que ir pelo canal, vai. <risos> Coragem, vai! É que não é de todo bom. mano. Tem porque flor, coisa que tem flor, sempre tem gosto. Uma geleia, pega uma geleia, um negócio que tem flor, tem meio um que esse gosto parecido, é isso aqui. Ah, eu acho que o cheiro é pior do que o gosto. Um gosto tranquilo. Gramática. É, é, é horrível. Toma as que se quero ver. os Diz que como já diria a Wonka. <risos> Sério, eu tô quase desmaiando de tanto açúcar. Como é realmente isso aí é uma porcaria. Pode ver. tomar à vontade. Amem esse produto. Fiquem à vontade, eu achei uma bosta. Ah. <risos> Estamos, Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. <risos> Como todo final de vídeo, não se esqueçam. Se inscrevem no canal. Se inscrevem no canal. <risos> aperta o sininho aí. Uma vez, aperta duas vezes. A, de <risos> a gente sabe que o YouTube não existe e tal. Mas vamos lá. Aperta o sininho. Cagada. Dá um pouquinho aí. Soquinho ó mano. Vá. Dá o um soquinho aí, que a gente ama receber like. A gente fica empolgadinho, dá uma animação Favorita, louca. gente. Compartilha os vídeos e por favor, comentem. comentem e compartilha. Manda pra aquele seu amigo que você gosta. <risos> Manda pro que não gosta também. Vou colocar nossas redes sociais aqui do canal, canal Azurça. Também tem as nossas redes pessoais, Otávio Maciel. Enza Cunha. Né, gente? Ó, já sabem. E, gente... Beijo, beijo, beijo, beijo, beijo. Tchau.